Olá pessoal, no primeiro vídeo eu falei do primeiro passo para você mudar a sua carreira. Nesse vídeo eu vou falar do segundo passo. Vamos lá? Sem mais delongas, vamos lá? O segundo passo é procurar uma mudança interna. Então se você gosta da empresa onde você está e é, tem interesse em mudar de área, mudar de função, né? aquilo que você fez até hoje foi muito legal, tal, você faz muito bem, mas você quer mudar de áreas, quer mudar de, é, de área, de função. O que fazer nesse caso? Eu trabalho numa empresa que eles promovem a, a oportunidades internas, né? então eles dão é, preferência para profissionais da própria empresa para atuar em outras áreas e funções dentro da organização. Então, a minha primeira dica para você é, conversa com o seu gestor, com o gestor da sua área, a respeito disso. Uh, veja se a empresa tem essa, essa política né, de oportunidades internas. Muitas empresas no Brasil têm isso hoje. Né? Então vale a pena você se candidatar para essa vaga que você tem interesse, só que antes disso, converse com o seu gestor a respeito, tenha um bom alinhamento com ele em relação a isso, porque o que, que vai ter que acontecer aí? Tem duas coisas para acontecer. A primeira é, uh, um outro profissional vir para a sua posição, e você vai repassar as atividades para esse profissional, e depois você se candidata para essa vaga interna do seu interesse, para que você participe do processo seletivo e o seu gestor vai te ajudar nisso, vai conhece os gestores das outras áreas e possivelmente dessa área para onde você está é, pleiteando trabalhar. E aí fica muito mais fácil né, você conduzir isso, tanto com o gestor como com a empresa. Então, a dica número um para o passo 2 é converse com o seu gestor a respeito disso, que você tem interesse em outra área, mas não vá pleitear uma vaga numa área que você não tenha conhecimento ou que você não tenha cursos específicos para aquela área, tá? Se você tem interesse, mas ainda não está preparado, se prepare para isso e só depois você conduza essa conversa com o gestor e com a empresa para aproveitar uma oportunidade interna nessa área que você tem tanto interesse de trabalhar, tá? Então faça isso primeiro. Uh, uma outra dica é, assista o primeiro vídeo dessa série, se você não assistiu. Essa série são 7 passos para você mudar a sua carreira. O primeiro vídeo fala do passo 1, um, que é mudar dentro da própria área, ou seja, você gosta da sua área, mas não está muito legal mais o clima ou a empresa onde você está atualmente, você vai buscar uma vaga similar no mercado numa outra empresa. Mas assista o vídeo, tá? deixe lá seu comentário também, deixe seu comentário nesse vídeo aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, por favor, curta esse vídeo, porque isso vai fazer com que o YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas também, que precisam dessa, é, desse, dessa dica, né? desses passos que a gente vai é, falar aqui. E fique à vontade para me contactar através dos comentários. Tem meu e-mail aqui, tem meus contatos em outras redes sociais. E a gente pode conversar melhor a respeito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.